não fiz nenhuma venda online ainda, ele está em montagem, e... mas assim, o foco está bem já definido, né? Legal. É... Legal. Ele seria assim, para empresários é... com faturamento, é... assim, a... deixa eu pegar aqui que eu anotei da forma que eu te escrevi para o pessoal não ficar confuso aí, tá? é <coughs> E o projeto é assim, ó, é para empresário que quer aumentar, aumentar o lucro da empresa de 30% a 60% ou mais. Tá? É, eu fiz já a seleção, para quem que é, são, são empresas com faturamento é, entre 4,8 a 12 milhões, e que é uma forma de eu já estar tá nichando isso, porque não adianta pegar empresas muito maior do que 12 milhões e, e nem muito menor do que 4,8 e é, 800 milhões. É, o projeto ele vem dentro de uma de uma visão é, que eu tenho é, já aprendido estudado há um, um, um grande a um, a um grande tempo desde 2004 que que eu faço os estudos voltado para essa proposta e, e e o objetivo final é esse né que faz com que o empresário ele consiga Aumentar os seus lucros no mínimo de 30 a 60, aí, lógico, podendo ser até mais. Claro transformação. Agora, como que eu posso te ajudar aqui hoje? Isso, aí, de acordo com o da, da, da mesmo formato que eu escrevi aí para você, é, é, qual o sequenciamento né, para eu estar fazendo, que eu sei que da minha parte realmente depende do que eu estar tá fazendo aqui a, a estrutura do, do, do projeto, da aula como que ela tem que ser e tudo mais, mas o sequenciamento para pôr isso efetivamente vendendo é, na internet. Eu, eu realmente imagino fazer a venda é, é, pela internet com, com, com, com aulas é, é, gravadas. Isso, isso isso isso um pouco mais à frente, né? Mas porque conforme eu já fui acompanhando aí as suas as suas orientações, né? É, eu vi que tem o formato de, de, de chamar é, as pessoas para uma live, é, ou, ou inicialmente fazer as vendas aí, as primeiras vendas pelo, pelo, de 10 a 20 pessoas pelo WhatsApp. Eu sei que tudo isso eu tenho que pôr em prática, né? É, o problema é que, assim, como eu não estou com, com um projeto totalmente montado, né, que, que, que aí eu tenho que pôr eles em slide, tudo mais, para poder fazer essas aulas, eu sei que tem um, um, uma forma aí de estar, de, de tá, tem que fazer, né, ou na prática isso, eu sei que tem que fazer. É, mas, de novo, o, o que eu vou precisar de você é o um acompanhamento, né, é realmente assim, ah, tá legal, é, qual o sequenciamento para pôr tudo isso em prática? Então, acho que eu peguei. Perfeito. É, você já tem clareza de para quem você vai oferecer o seu serviço e também o tipo de transformação. Então, isso já é ótimo, já é o que você precisa para iniciar. Você entendeu que é possível iniciar de maneira mais artesanal, né? via WhatsApp, via rede de contatos pessoais, via pessoas empresários que você já identificou que estão dentro desse perfil para você oferecer, mas a sua dúvida é como é que eu faço isso se eu ainda não tenho o produto 100% pronto, eu ainda preciso de alguns elementos tal. Então, é justamente por isso que você inicia o ciclo 1 um, fazendo de uma maneira mais artesanal, porque o seu produto ainda não está validado. Tá? Então, você precisa validá-lo o mais rápido possível, investindo o menos possível, né? seja tempo, Exato. seja dinheiro... E assim por diante. Então, por isso que você não precisa ter o seu produto 100% pronto, tá? Você vai entregá-lo nas primeiras consultorias, mentorias, nas primeiras assessorias, enfim, o nome que você der, é, para que depois você entregar isso uma, duas, três vezes e tiver esses resultados, você vai ter muito mais elementos para depois criar narrativa e trabalhar com aqueles ciclos seguintes né, de aula gravada, tal, porque aí você vai ter muito mais pecinhas daquele quebra-cabeça. Então, por enquanto, seu grande objetivo tem que ser validar o mais rápido possível essa transformação, essa proposta que você tem. Né? Então, você está falando de 30%, 60% de lucratividade a mais que esse empresário vai ter... É... Uma coisa que está faltando aí, em quanto tempo? Né? Isso é importante você pensar, porque se você fizer um acompanhamento de um ano é bem diferente de um acompanhamento de um mês, né? Será que em um mês você consegue realmente entregar é, esse resultado? Provavelmente não, né? Porque tem muita coisa de diagnóstico, de arrumar a casa, né? De entender melhor o, o modelo de negócio do empresário, porque não são microempresários, pequenos empresários, né? A gente está está é, falando aqui de médios empresários, né? pequenos e médios dependendo da referência né? de análise, mas 4,8 milhões de faturamento no ano não é para quem está começando, né? é já uma empresa sólida, consolidada. tal. Então, a proposta de valor é muito grande, né? 30% disso você está falando... De, de ganhos a mais de quase, quase um milhão, ah, tá, um Mas milhares. aí não, aumento, não é aumento de faturamento, é aumento do lucro. Perfeito. Por exemplo, exemplo se o cara fatura 5 milhões e tem um milhão e meio de lucro, tá? É, então nós estamos falando assim: 30% de um milhão e meio é, vai dar aí. É, mil, né, mais 50 é mil, é isso, isso. Perfeito. Então é algo, se, se você realmente entregar isso. Pô, imagina você ter alguns casos de sucesso. Não, quanto a, quanto a entregar isso, eu não, eu não tenho dúvida. Não, perfeito. O que eu estou dizendo é depois de um tempo específico e você. Sim, aí a, a questão do tempo. Isso, tá. Você pode fazer o quê? Você pode chegar e falar e cobrar 50 mil reais nessa sua consultoria. Porque se você vai entregar para o cara num curto espaço de tempo, três, seis meses, um retorno, né, de aumento de lucro. Para mais de 300 450 mil reais, pô, se o cara investir 50 mil, vai ter né, um, um, um retorno muito grande com o seu trabalho. Né? Então fica muito mais fácil de tangibilizar até a precificação da sua consultoria, do seu trabalho e tal. Mas você precisa, o quanto antes, ter pelo menos um caso de sucesso. Né? Você acompanhar Perfeito. aí o cara. Então, por isso que, para ter esse primeiro caso de sucesso, você não vai cobrar 50 mil reais. Você vai cobrar algo muito mais acessível. Eu, que... eu, eu, eu, eu, eu tenho os casos de sucesso, mas isso não vendendo aqui, né? Isso atuando mesmo nas empresas, compreende? Perfeito. E é isso que você vai usar agora, tá? No início. Exato. Porque você trabalhou em tal, tal empresa, com a sua Várias. experiência, com tudo que você implementou nas empresas, você conquistou tanto de resultado. Então você já tem isso e é perfeito. E por isso que você agora. Dentro da sua visão né, de propósito de levar esse mesmo conhecimento para pequenas e médias empresas que talvez hoje não tenham acesso a esse tipo de recurso que você tinha na, na empresa que você trabalhou, blá blá blá tal, você está aqui com esse papel de democratizar esse acesso. E esse, e esse método, imagino que um já tenham alguns, alguns pilares desenhados na sua cabeça, né, que uhum. começa por um diagnóstico, depois é, vamos olhar para. Área financeira, área de marketing, processo de vendas, enfim, deve ter uma série de, de pilares aí nesse método. Então, é isso que você precisa por enquanto, para você, quando for explicar para a pessoa numa, numa ligação de uma hora, onde o legal provavelmente vai ser um, um, um ticket de alto valor que você vai vender. Né? Você não vai vender isso a 500 reais uma consultoria dessa, né? para esse tipo de empresa. Então, se você vender a 1.000, 10 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, o que for, você precisa ter uma venda de alto valor. E essa venda de alto valor passa por você gerar muito valor antes do processo de compra. Então, você vai ter que entrar com esse cara com, com o decisor e passar uma, duas horas, o que for, para realmente mostrar para o cara que nossa, confio no Edmilson, o cara sabe o que ele fala, se em assim, uma, duas horas ele já me, virou, já me gerou esse tipo de valor, né? já me fez perguntas, que me, me fez pensar em, em diversas frentes que eu posso otimizar, melhorar e, e questionar a minha equipe tal, o que for. Imagina eu tendo esse cara me acompanhando durante três meses, com tantos encontros semanais, ou durante seis meses. Com... Aí que você tem que pensar um pouco no modelo. Né, para você conseguir nessa troca explicar, dar a visibilidade de, de como que vai ser o mapa, né? Você só precisa ter um mapa, é, mais ou menos desenhado, né? Você não precisa ter o um mapa 100% detalhado, porque vai ser muita coisa e vai depender muito provavelmente dos caminhos iniciais que vocês, né, abordem ali a forma como você vai vai vai fazer os primeiros passos com com os decisores, com os envolvidos e tal. Então, você só precisa ter o desenho desse mapa e, de forma bem concreta, talvez você só precisa ter um PDF no primeiro momento, sabe? Um PDF que, que explique né, de forma um pouco mais detalhada, um, uma apresentação, assim, um PDF de 5, 10 slides que conte um pouquinho do, dos sucessos que você teve, nas empresas que você trabalhou e tal. Que, que te dê um pouquinho de autoridade em relação ao que você está se propondo a fazer, e aí vai para dentro. E aí vai, vai você vai começar a conversar com um, dois, três, quatro, cinco empresários, vai entender melhor as, os questionamentos, as dúvidas que eles têm, as perguntas que eles fazem, e se não seguir em frente contigo, você vai também educadamente perguntar o motivo, tal, e assim você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo, aprendendo, e aí eu te garanto que depois de um a dois meses fazendo essa, esses encontros mais individuais, tal, você vai colher tanto feedback, tanta, tanto aprendizado e com as suas primeiras entregas, tal que depois vai ficar muito mais fácil você trabalhar uma narrativa de uma aula que vem, de você estruturar aqueles pilares todos, para ir começar a fazer as aulas. Mas no início, vende de 1 a um, para você conseguir validar isso o mais rápido possível.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 Ah, Deise! Deise, eu vi na área aí. Ainda, ainda tá? Ó, oh, tá aí. Eee. Querida Deise, como estás? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Primeira vez que eu tive coragem de mandar o formulário. Boa, boa, boa. Você sempre tem, tem cadeira cativa aqui, Deise. Então, conta aí um pouquinho do seu projeto... Conta de forma bem objetiva o seu desafio para que eu possa gerar o máximo de valor. Dois, nós falando sobre a aula que vem, que é... Vai lá. É, bom, primeira, sou sua fã, gosto sempre de aproveitar a oportunidade, porque aqui tem gente que não conhece, você ainda está tendo o primeiro contato nessa experiência. Então, sim, gente... Sou fã já de longa data, já participo do Ser Livre da tribo e a entrega é fantástica. Então vale super a pena. Primeira dica, primeira dica aqui depoimento ao vivo, espontâneo, porque eu sou realmente fã desse carinho aí. É, bom, eu estou já estudando sobre marketing digital já tem uns dois anos, te cheio algum bom tempo. E eu só não consigo destravar, porque eu não tenho só um projeto, né? Eu tenho algumas ideias e eu nunca consigo decidir por um caminho. E a minha grande questão é essa. A, a primeira coisa que me trouxe foi fazer geleia, um curso online de geleia terapia, que eu, que eu dei esse nome porque... eu para ajudar as pessoas a empreender ao mesmo tempo, que é um processo terapêutico, uma cozinha afetiva, tem todo um lado aí de terapêutico nesse, nesse processo, que eu, inclusive, comecei a fazer geleia como terapia ocupacional. E, e depois eu fui trabalhando a minha depressão, é, nesse período que eu estava fazendo terapia ocupacional, comecei a estudar e comecei a me preparar, e comecei a pesquisar muitos... É, Estudar muitas pesquisas científicas que falavam sobre a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, que eram coisas que eu vivia, e outras coisas. E eu consegui, em três meses, estudando e aplicando, é, interromper. Não tive mais, desde essa época, a crise do pânico, que era quase que semanal. E, e eu descobri, então, é, depois de um ano, mais ou menos, eu mapeei esse caminho que eu percorri que foi tudo sustentado com pesquisas de, de, de médicos, né, de oncologistas, de vários vários médicos que falavam de remissão espontânea da doença e da mudança de mentalidade, de atitude diante da vida, que foi o que eu acabei aplicando. Então, eu pensei em fazer o, o melhor versão de si. e É um autoconhecimento por meio da biologia não da psicologia, né, de compreender como que a gente funciona, como é que é liberado o estresse, os hormônios, a questão química dos sentimentos. É, e aí me falaram que isso não vende. Aí eu já descobri que é mentira, porque o Pedro Calabresa, ele vende lá tem 350 mil pessoas ao vivo assistindo e ele trabalha com autoconhecimento e ele até me copia. <risos> porque ele fala muito do que eu li, do que eu estudei, do que está dentro do meu projeto. Mas aí eu coloquei o nome de menos estresse, mais saúde. Porque falar de depressão sem ser psiquiatra, psicólogo, ainda tem uma grande barreira. E na realidade a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, está na base de 95% das doenças conhecidas na atualidade. Então, acho que é um tema, principalmente época de pandemia, que isso tem aumentado, gerado muitas é, preocupações das pessoas por estarem nesse momento de ansiedade, estresse e viver uma vida assim. É que eu tive uma conquista... E não é uma conquista espontânea, digamos assim, né? não tive uma inspiração divina, foi, foi por meio de, de algumas pesquisas já sérias de 30 40 anos que vem sendo desenvolvido. Então a, a segunda ideia era transformar o melhor versão de si no menos estresse na saúde, mas para trabalhar essa questão do autoconhecimento. É... Aí, por ser professora de didática há 25 anos, né, eu vejo muita gente no marketing digital sofrendo para montar uma mentoria, sofrendo para montar um curso, porque além da parte da, da, do marketing, né, da estratégia, de venda, de estruturação, tem a parte pedagógica, que é muito esquecida, inclusive por muitos grandes players, é que a pessoa não preocupa como o aluno aprende como a pessoa que vai estar na sua frente aprende não, não tem esse conhecimento não sabe como que estrutura uma aula como que prepara faz um slide bacana para caramba mas se você perguntar a pessoa mesmo não queria assistir aquilo ali porque é chato para assistir um slide entendeu tem outras coisas para a gente pensar quando você vai pensar numa aula numa mentoria estruturação e aí a, a ideia surgiu assim, eu vejo tanta gente sofrendo com isso que eu pensei, poxa, é uma coisa que eu tenho autoridade, né? tenho mestrado e tudo mais em didática e formação de professores. Então eu pensei no ser mentor, né, <risos> inspirado no meu guru, né, Ian, no ser livre, né, como que ser mentor, mas um mentor ao seu estilo, porque apesar de ter passado por muitas formações de, de nomes é, de, de destaque dentro do marketing digital eu vejo muito, muito frequente a questão de números, né? De, de resultado, sucesso, é ser milhões, né? Ter, ser muito dinheiro, ser fazer muitas vezes, ser escalar, escalar, escalar. E eu vindo vindo de uma depressão, eu sou servidora pública, isso é federal, né? Eu não quero mais um, ah", sabe? Eu quero é a leveza que você prega e é isso que eu é nesse nesse nessa pegada que eu, que o programa seria. É, o projeto Ser Mentor seria desenvolvido, levando em consideração o propósito, a, o que a pessoa realmente sabe fazer, porque muitas vezes ela não tem propriedade e ela está indo por uma ideia assim, muito fraca, sendo que ela tem outras potencialidades para trabalhar com muito, muito melhor, que ela conseguiria fazer, então ajudar a pessoa a perceber quais são essas qualidades, né? enfim... E, por último, por último, assim, como eu estou com 50, tive que me reinventar ao longo da vida, mas nenhum processo de reinvenção tem sido mais significativo do que agora aos 50, porque eu estou numa fase da vida e eu vejo muita gente desanimada, eu vejo muita gente da minha idade um pouco mais que acho que não tem mais futuro, que não consegue mais fazer nada, não consegue transformar a vida, e não, isso é uma grande... Crença errada que a gente acaba alimentando, porque, assim, era para você estar feliz aos 50 anos, né? Você não, não conseguiu conquistar, né, aos 50 anos, você vai ser fadado para ter o resto da sua vida. Tem gente que já está se preparando para morrer. Inclusive, uma das causas de doenças, de adoecimento, é não estar preparado para a vida, e assim, porque achar que não, não não tem mais sentido a vida, né? Então, está tudo conectado. E eu não sei que eu acho tudo, eu sou uma pessoa muito assim modesta, sabe, eu acho tudo uma ideia maravilhosa, eu acho que tudo pode dar certo, e aí eu fico sem saber para que lado eu vou, e por isso eu não saio do lugar, eu não saio do lugar porque eu não sei, eu sei que é, você fala, eu acho muito lúcido e muito válido, é, que nada é para sempre, eu posso testar uma coisa, mas eu não consigo decidir, quando fala pelo coração, são coisas que eu que eu uma porque eu tenho muita propriedade né eu tenho a, a instrução a, o conhecimento acadêmico e tenho toda a expertise e o outro mais um lado de que eu que eu acho que vai tocar o coração das pessoas com mais que o mundo precisa respondendo que o mundo precisa o mundo precisa de mais gente mais saudável menos estressada menos angustiada mas eu vejo também o sofrimento dos colegas que estão aí na caminhada eu fico sempre assim eu penso uma coisa, penso outra eu estou perdida, por favor, me ajude. Pois, querida, e sem dúvida, essa, esse sentimento né, de ter vários projetos com potencial lindo, que nasceram de um lugar de verdade e tal, em que você pode depositar os uh, seus recursos, que são finitos, quando a gente tem isso diante da gente, acaba travando pelo paradoxo da escolha. né São muitas possibilidades e a gente não consegue seguir em frente. Então, sem dúvida, essa procrastinação é a dor de muitas pessoas, então vamos falar dela. É... Primeiro, sobre cada um dos projetos, eu... eu acho que todos eles têm potencial. tá Então, é... independente do caminho que você escolha, existe um grande potencial de você conquistar o que você quer que é essa independência financeira, liberdade financeira, com qualidade de vida para você impactar novas pessoas, levar a sua arte e, ao mesmo tempo, não cair em novas prisões. Né? Então, todos eles têm esse potencial de boa. Tá? É, quanto mais abrangente, mais desafiador você encontrar a diferenciação. Então, se você... Por exemplo, escolher o projeto da Geleia Terapia, que eu adorei o nome, por sinal. Quantos ou quantos Geleia você, terapeutas você conhece? Nenhum. É, então, na como... realidade, é para empreender com Geleia. bem né? mas com, com a pegada da, da terapia, por detrás tal. Então, é, esse é o poder da especificidade. Você naturalmente vai ser reconhecida como referência naquela área específica, quando você escolhe um projeto bem específico. Se você for falar de é, superação do estresse da depressão para uma vida mais, mais plena, aí você entra no universo onde tem infinitas pessoas falando sobre isso, inclusive Pedro Calabres e outros desses com 500 mil seguidores e todos os recursos que eles têm de visibilidade. E aí fica mais difícil você se destacar, mas também é possível, porque, como você falou, 95% das doenças têm essa base. Então, as pessoas precisam disso. Né? As pessoas de todas as frentes, com certeza, vão precisar dessa ajuda. Então, o seu grande desafio vai ser encontrar o aspecto de diferenciação para que as pessoas possam conectar mais com você, do que os Pedros Calabreses e outras pessoas que já existem, falando disso há mais tempo que você, tá? Então é, é um foco de é... diferenciação. É, na verdade, eu penso sobre isso também, mas eu vejo que os grandes, que têm muitos seguidores e já têm uma, uma, uma autoridade estabelecida, é, eles não têm a questão da acessibilidade. Então, o um grande diferencial seria a proximidade, a, é, tratar do um a um, do olho no olho, de ser uma coisa mais mais presente, né? As Perfeita. pessoas têm dificuldade de ser ouvida. Sim, sem dúvida, esse é um dos seus grandes diferenciais. Mas se tiverem várias pessoas começando dessa mesma forma, oferecendo tratamento um a um, que existem também, aí qual é o seu diferencial em relação a elas? Então, é isso que... Você precisa começar a, a pensar o diferencial em relação aos gigantes, o diferencial em relação às pessoas que entregam essa proximidade no a 1 que vem muito da sua história, que vem muito do que você superou. E as pessoas vão conectar com a Daisy com a história da Daisy, né? Então esse é um caminho possível, super, tá? Mas é mais desafiador por causa dessa necessidade de se diferenciar no mercado, que é um, é um mercado mais vermelho, naquela né? lógica do oceano vermelho, de tubarões e tal, porque tem muita gente oferecendo o que você vai oferecer. Diferente do exemplo da geleia-terapia, por exemplo. Né? É só para algo que você trouxe. Já a questão também da ideia do, do ser mentor, que eu acho uma ideia fenomenal, porque vai na tendência do mercado digital, do crescimento de cada vez mais pessoas entrando para se tornarem educadores, para ensinarem algo, para ajudarem outras pessoas com conhecimento, com informação, para que elas saiam de um estado A e possam ir para o estado B. Então, todo mundo que está criando uma mentoria online, um curso online, está assumindo esse papel de educador. Só que, como você bem falou, nem todos têm embasamento didático, nem todos entendem de pedagogia para adultos, nem todos entendem como estruturar uma trilha de conhecimento de forma que seja mais fluida, nem todos sabem utilizar os bons recursos para comunicar de maneira que consiga atingir os cinco sentidos e assim por diante. Né? Então você tem esse conhecimento e aí é muito fácil de você também abordar essa galera, inclusive a galera do Ser Livre, inclusive a galera né, dos Nomi e tal, falando ó, oh, é lindo o que você está fazendo, você vai ser um puta educador, só que você talvez não tenha esse tipo de didática. E se você incluir isso dentro do que você já está fazendo, sua chance de ter impacto e transformação vai ser multiplicada exponencialmente por 10. E aí... Aí é fácil da pessoa perceber e não tem muita gente que eu conheça, pelo menos levantando essa bandeira. Tá? Então, isso tem, sem dúvida, tem um potencial muito legal. É... Aqui foi uma breve análise de pontos positivos, de desafios, tal, de, de, das ideias, mas no final do dia, o que, que você deve levar em consideração na hora de escolher uma ideia? essa análise mais racional, né, que é importante para ver potencial e tal, mas também uma coisa que, geralmente, nesse nosso mundo tão desconectado da nossa essência, esse mundo louco, esse mundo imediatista, a gente não ouve muito o no nosso coração. A gente não usa tanto essa inteligência mais sutil da intuição, a gente não usa tanto... É, a gente não enxerga tanto as sincronicidades e os sinais que ficam aparecendo aí para a gente o tempo todo. Então, fica o convite também, em paralelo, tá? você fazer uma análise, tá? levando em consideração esses pontos de potencial, né? de mercado tal, mas, ao mesmo tempo, a intuição também. Porque imagine que todos esses projetos passem pelo filtro das reflexões que você fez sobre Kigai. Ikigai. Então, elas estão conectadas com, com os itens importantes né, da, da equação, ali, do que você ama fazer, do que você faz bem, do que o mundo precisa. Alguns conectem talvez mais com o seu coração, como você falou, né, a questão da, da dor hoje das pessoas com a depressão, com, né, com o estresse e tal. Mas é, é legal às vezes botar uma intençãozinha de numa meditação Pedir, né, pô, me traga, traga clareza, me traga um sinal, o que será que eu estou sentindo aqui? Porque se eu te perguntar, né, e, e não é só falar da boca para fora, mas se você parar, respirar, se conectar contigo e, e falar qual o projeto que você sente que você deveria seguir, geralmente o coração não. não... Não erra, né? mas é difícil a gente conseguir conectar com o coração. Pouca gente fala assim, né? de negócio e coração, parece que são duas palavras que meio que né? não se batem, mas eu acho que cada vez mais a gente vai desenvolver essa, essa sensibilidade. Então, nesse sentido, é... o que eu sugiro você fazer? Você levar para casa esse, esses questionamentos que eu fiz e depois de fazer um dia, pega uma manhã inspiradora, vai para a natureza, come bem, sai você sozinha, leva um cadernão para escrever, bota para fora, escreve, faz poesia, chora, brinca tal. Tem um dia assim de, de mulher selvagem mesmo, botar a desde selvagem para fora para sair um pouco da, do dia a dia ali, do, do responder e-mail, responder WhatsApp, filho, papagaio e cachorro tal. E aí decide um projeto. Vai ser esse. E aí nesse projeto você vai se comprometer em se dedicar durante um mês para começar, tá? E aí você quando chegar um mês depois da decisão do dia que você falou, não, vai, vai ser o ser mentor, ou vai ser a depressão, ou vai ser a geleia terapia, ou o que for. Depois de um mês você vai parar e vai olhar para esse mês e falar, o que, que deu certo? O que, que poderia ter sido melhor? E o que, que eu vou fazer daqui para frente? E aí depois você vai fazer a mesma coisa um mês depois. Porque assim você vai tendo momentos de retrospectiva para saber se você está indo no bom caminho em relação àquele projeto. E você não vai ter o risco de ficar um ano trabalhando no projeto que não está não legal. Porque se em um mês você sentir que não está legal, aí muda. Já muda. Porque se não tiver legal ali num curto espaço de tempo, tem, tem algo que não está fluido. Né? Então começa com um mês, se quiser você pode se dar três meses, se achar que em um mês você não vai ter muita energia para fazer coisas e tal, mas escolhe e, e sabendo que vai ser algo que tem data para acabar a sua avaliação. E aí você vai renovando essa avaliação. Se em três meses você está curtindo o projeto que você escolheu, se dá mais três meses e assim vai. Porque muitas vezes essa, essa pressão de eu preciso escolher o projeto que eu vou dedicar a minha energia para sempre, nos dá aquele medo de falar Pô, se eu escolher esse eu vou abrir mão desses outros dois. E aí fudeu, porque porra, também é muito legal. Só que se você se compromete em um mês, você ó, comprometi com um mês, um mês aí que eu vou dar o gás, aí é foco, aí não, não fica abrindo mais portinha, né? não fica criando o quarto ou quinto projeto, é um mês concentrada, essencialista ali naquele projeto, você dá o gás, conversa com pessoas, oferece de graça, cobra, faz uma primeira venda, vibra com a primeira venda, começa a pensar no modelo maior, tal, e aí a partir dessas reflexões eu tenho certeza que depois de um, dois, três meses, que é um período curto de tempo, né? você já vai ter muito mais clareza, porque é quando você vai para o campo de batalha, é que todo esse aprendizado que a gente está tendo nas, nas reflexões, nas mentorias, nos cursos, assim, é exponencial. E eu posso te garantir, pessoas me enviaram depoimentos ao longo dessa semana, falaram, Ian, pô, pela sua simplicidade, desenvolvi coragem, fui lá, implementei e cara, pude entender que durante, eu poderia ficar meses aqui nessa mesma reflexão travado e simplesmente por ter ido, botado a cara e jogado ali, né, o Cadu até usou ah, o termo fogueira, foi um termo legal que ele falou, que eu falei, cara, vamos usar esse termo aí. Fogueira de ouro. É, Oi? fogueira de ouro, isso. Eu tô na, tô na tô tô categoria tá? dele, né? Você, você participou, então. Ele falou, ó, joguei na fogueira de ouro e... Porra, agora o aprendizado que ele teve, isso em um dia, dois, três dias. Então é isso que você tem que fazer, se jogar na fogueira de, de ouro também para sentir se o fogo acende ou não. Porque se você estacar na fogueira de ouro e tomar um balde d'água, perfeito, já descobriu, não é esse projeto. entendeu? Mas se você começar esse projeto e acender uma chama lá dentro que você fala, cara, eu quero fazer isso de... não importa, até de graça se eu tiver que fazer, eu vou fazer isso aí você tem um grande potencial para explorar, mas isso só acontece quando você entra na cara com a outra pessoa e começa a compartilhar só no papel, desenhando fazendo planejamento, planilha no Excel, calculando quanto que vai vender tal, não é a fogueira de ouro aí é, é a é o, é o cobertor quentinho de ouro, o né? Papel de ouro, né, Obrigada. É, que, é que é o seguro, que é o que não vai ter julgamento, né? Que é o é, é o é o que não vai vai ter fracasso, né? Porque aí a gente fica protegido ali. Mas sem dúvida todos esses projetos têm um, um potencial e eu tenho certeza que independente do que você escolher é, você vai fazer uma puta entrega, você vai gerar muito valor. Então é só escolher mesmo e faz essa manhã aí. Se dá de presente essa manhã, final do ano, tá chegando aí, fala, eu quero saber de ninguém, vou tirar amanhã para mim, vai um dia bonito, vai para a natureza e ah. volta com essa ideia. Eu acho que eu, já tenho, acho que eu já tenho uma ideia, que eu vi a, a carinha do, do Eric aqui, <risos> e já que é para testar um mês, eu já estou tô, já tô trabalhando com o Eric aqui, a gente sempre fica três horas, duas horas e meia, três horas, nessa vaga da mentor, né? do, do, do ser mentor, ajudando a estruturar. Então, eu vou também seguir o exemplo do Cadu, e vou abrir aqui para quem quiser uma... Uma mentoria e a gente abriu um espaço para testar essa ideia Boa! aqui. É, conhecimento eu tenho o suficiente, porque eu montei muito curso, inclusive universitário, né? Cursos grandes, de quatro anos, cinco anos. E fica aí o convite, então, para a gente testar por um mês, que o Eric é um fofo e a gente conversa muito, já choramos junto e tô, né? já estou testando esse caminho com o Eric, né? Então, Entendi. vamos fazer uma escolha que, que eu gosto e que... Já estou praticando para fazer os 30 dias. E fica o convite para quem quiser testar aí a <risos> Então, deixa eu fazer o convite por você, tá? Galera, então, quem quiser uma mentoria da Daisy aí para organizar a sua didática, para você conseguir levar para o mundo né, com um olhar mais pedagógico a sua transformação, vocês devem enviar um direct para o arroba dela. Deise, qual é o seu arroba aí? Ai, é... isso. Oh, Margarida 71, mas acho que eu vou pôr meu número de, de, de, WhatsApp, de WhatsApp. Porque meu, meu Instagram é morto. Ah, não, mas ninguém vai te seguir lá e vai ficar curtindo. É só para falar com você. A maneira mais fácil. Como é, que é, é melhor melhor, arroba, melhor versão de si com dois I no final. Oh, e, melhor esse está lá criado. Versão de si com dois I no final. Isso. Beleza. Depois você pega a URL tá? e, e coloca aqui para a galera para que eles possam te mandar. E aí você vai, vai dar para os três primeiros essa, essa mentoria? Para o primeiro, para o segundo, para os dois primeiros? Para quantos você vai poder ajudar aí? Olha vão um, um grupo, a gente faz... Eu estou no estilo Cadu, entendeu? Então, tô vai fazer na em grupo. Cadu. Ótimo, vai fazer em eu grupo. Em um grupo, então... a gente envolve individualmente ali as pessoas e, e monta um grupo para a gente fazer um então... trabalho. Exato. Faz um encontro individual com cada um, depois forma um grupo e está lindo ver quantas pessoas vão te enviar. E para que vocês entendam como é que está sendo essa experiência, eu vou dar um minutinho para o Eric falar aí da Deise como está sendo esse teste aí para que, que ela a galera saiba aí como é que é o trabalho por enquanto. Vai lá, Eric, fala aí. Salve, galera. Então, eu, eu, eu venho iniciando um projeto sobre educação parental e vinha muito perdido porque é um, é um assunto novo para mim, é algo que transformou muito a minha vida e de uma maneira em que eu sinto a necessidade de passar essa experiência para outros pais assim como eu que buscam ser a, a sua melhor versão e, e isso se identifica muito com o projeto da da Deise. E, e o esclarecimento que eu venho tendo com os encontros que a gente tem feito semanalmente assim me me dire, tá me direcionando para um para uma construção muito mais sólida do que eu já tinha ah, no início. Entende? Em pouco tempo, eu já consegui um esclarecimento muito muito máximo, muito é, direcionado. Então, venham para esse grupo aí, porque é, é transformador. E a Deise é maravilhosa, não tem nem o que o que falar. Só pelas palavras dela, a gente já consegue perceber o agarro, o conhecimento e toda tudo que ela tem para passar para ele. Eita, obrigado, ah, Eric. É né, Valeu, Eric. Obrigado pelas palavras. E desde. Daí... O que a galera tem que conhecer, Henrique? Um negócio online, mas... Que são os nomis, galera. Que é uma é. forma diferente.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 Opa. <risos> Muito bom. Então é isso, agora você já vai ter a oportunidade de ir para o fogo, fogo, a fogueira de ouro, e assim, depois de um mês, você vê se você animou, se você curtiu, se você sentiu né, que foi, foi legal acompanhar essa galera tal, e aí você toma a decisão para ver se segue em frente nessa pegada ou se você... Faz o que a gente chama de pivotar, né? A gente faz uma pivotagem do negócio para mudar de projeto ou de repente se dedicar aí a algo complementar com os aprendizados que você vai ter dessa, desse primeiro ciclo. Tá bom? Adorei. Obrigada, gratidão. Show de bola. Valeu, e, querido. Eric, obrigada aí. <risos> top, top. Estou de bola. Estamos junto E uma coisa que eu esqueci de, de, de mencionar é que ela consegue botar o dedo bem no meio da ferida. Quando assim, está dentro do meu, é que ela vai... É lá que a gente cresce, né? Mas e... é com amor, viu, gente? É, é, é, eu, eu não, faço, eu não é. faço de maldade, não. É para crescer. Para tá fazer carinho, né? Para fazer carinho, a gente vira cachorro. Então, tá certo. Valeu. Obrigado, galera. Então, vamos seguir aqui com... Deise, -da -da. Deise, Deise, depois já Deise. Vamos ver se está na área. É... Cadê? Laila. Laila V. O Vilela. Será que Laila tá na área? Ah, tá. Ó. Aqui. E aí, Laila, beleza? <risos> Xô, e é boa noite, gente. Boa noite, obrigado pela presença. Então, conta aí um pouquinho é, sobre o seu projeto, seu desafio, né? e que que é, como que eu posso te ajudar. Então, na verdade, agora eu tenho três projetos. Um já está mais encaminhado, é, eu sou médica de formação e aí, assim, já tem muitos anos que eu trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, de mas bem. fiscalizando isso na auditoria. E aí eu cansei de responder perguntas, assim, tem anos que eu respondo um milhão de perguntas. Aí eu falei, ó, oh, gente, chega de responder isso de graça, <risos> entendeu? Aí eu resolvi montar um curso, mas também porque eu já estava cansada da repetitividade, não tem que fazer isso de uma maneira mais coletiva, porque não está dando. E aí montei o curso, já está na plataforma lá do Hotmart, tudo bonitinho. Fiz umas lives de lançamento, mas aí o público que foi para as lives eram as pessoas com deficiência, que já me seguiam e tudo mais, mas não as pessoas que iam comprar o curso para trabalhar com isso. Então, meio que não funcionou direito. E aí, já seguindo suas dicas, eu fui atrás de contatos. Então, todo mundo que vinha me perguntar alguma coisa, eu respondia e oferecia o curso em seguida, né? Então nessa história eu já consegui vender 13 agora dessa semana, assim, oh. esses últimos dias. Então deu Amém. uma avançada gigante, já te agradeço muito por essas dicas aí que foram fantásticas. Então, mas assim, a minha grande dificuldade é, é sei lá, fazer propaganda de mim, entendeu? Eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, hum. quem já me conhece, que já sabe do trabalho, já vai comprando, já tá fluindo por aí, mas eu tenho a impressão que a hora que acabar esse pessoal que já me conhece, eu vou estagnar, porque eu, eu não consigo me vender, entendeu? Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de me promover. Esses dias, um amigo me chamou para fazer uma live com ele, ele falou, não, vamos aproveitar para fazer propaganda do seu curso tal. Aí ele perguntou, ah, o que você quer falar do curso? Aí eu expliquei o conteúdo tal, tal, aí você, assim, ah, que mais? não faz nada, não dá mais nada, não, tá bom. Aí ele falou um tanto de coisa, falou, não, porque aí tem a garantia, que tem não sei o quê, não sei o quê. Ele mesmo olhou meu curso lá e fez um monte de propaganda. e falei, gente, eu tenho que aprender isso. Mas eu não, consigo. E eu já tenho mais dois projetos em andamento, assim, montando as aulas mesmo, que são na parte de ergonomia. E aí, o que acontece? É, vai mudar, os normativos vão mudar agora dia 3 de janeiro. Então, eu não queria perder esse time. Eu estou correndo para tentar fazer, mesmo trabalhando, sem muito tempo mas aí por um lado eu me arrependi que eu devia ter focado nesse outro, mas eu não pensei na época, mas por um lado também falei, não, melhor ganhar experiência com um que, é, que tem menos saída, né, eu acho que esse de ergonomia vai ter um público bem maior, que na verdade meu público são pessoas que trabalham nas empresas, os médicos do trabalho, é, engenheiros também, pessoal de RH, que vai trabalhar com essas coisas de inclusão, e do outro lado o pessoal todo de saúde e segurança mesmo, né. E aí, é um pouco mais amplo com esse outro que eu estou montando ainda. Mas, assim, a minha maior dificuldade é essa mesmo: de como fazer a minha propaganda, entendeu? Sem virar é. escravinha de publicar um monte de coisa no Instagram, porque eu não tenho tempo nem muita paciência com isso. Perfeito, Laila. Muito bom. Ó, antes de tudo, parabéns, porque 13 vendas né, em poucos dias assim é algo para você celebrar absurdamente. Então, a primeira coisa que eu vou te sugerir é celebre. Vai lá, uma pessoa que você curta, é, companheiro, companheira, o que for, amigo, amiga, vai lá e celebra, porque é, é muito legal e a gente precisa investir tempo de qualidade nas celebrações, tá? Esse é o primeiro ponto. <risos> bom. Segundo ponto, é, quando você diz que não gosta ou você não sabe se promover, é, me fala um pouquinho mais sobre isso. Hum. Ah, é, não sei, eu acho que eu tenho um pouco de vergonha, assim Eu prefiro que a pessoa me conheça primeiro e aí tire as conclusões Eu ficar falando de mim é difícil, eu acho que é um pouco de vergonhinha Beleza, então, ótimo é, Legal, e imagino que você não queira muito fazer dancinha de TikTok, né? Fazer essas coisas assim Tem chance de TikTok <risos> Perfeito então, o que, que eu acho que pode ser um caminho muito legal para ti, tá? O Nomi vai ser perfeito para você. Né? Por quê? Vamos, vamos imaginar o seguinte, você já validou a entrega do seu curso, né? já validou a sua transformação, porque você já vem fazendo isso há muito tempo, de graça, entre as, né? respondendo muita pergunta, ajudando a galera e tal e você já já vendeu, né, alguns cursos e agora nessa semana você simplesmente para a galera que já fazia pergunta para você, você foi lá e ofereceu e vendeu que nem água. Então, você já tem várias validações aí. Que que você você já tem muita coisa na sua frente. Se você organizar bem tudo isso. Como eu vim falando aí ao longo dessa semana do na minha experience em um funil minimalista. O que é um funil minimalista? Você, através de alguns ads, então você vai fazer... É, ai, ah, eu não gosto, né, eu tenho vergonha e tal, mas se você fizer uma gravação onde, na verdade, você não tem que ficar ao vivo, falando, dando cabalhota, postando todo dia, na verdade, você vai pegar uma manhã e, através de alguns roteirozinhos super simples, onde você vai falar de uma dor que a pessoa tenha, e aí depois você vai falar, ó, se você tiver essa dor, eu tenho algo para você gratuito aí que você vai gostar. Né? Ou se você quer muito isso, eu tenho algo aqui que eu acho que vai te ajudar. Então você vai criar alguns dessa forma, esses anúncios. É, você ou um parceiro que você pode ter, alguém que você pode contratar, vai colocar isso no ar, né? Você vai investir um pouco, que pode ser 10, 50, 100 reais por dia. Não tem, o mínimo são 5 reais, né? mas você, você dependendo do, do seu fôlego, vamos pegar esses 13 que você vendeu, pega uma parte desses 13 só para reinvestir nesse negócio. E aí você vai mandar para o quê? Para uma aula. Essa aula, a ah, Ian, eu, eu tenho pavor de entrar ao vivo. Então você. Não, isso aí é tranquilo. Tá de boa? Mim, essa parte ah. é bem tranquila. Ah, então ótimo. Então você vai fazer essa aula ao vivo, tá? Uhum. É, e aí você vai fazer o quê? Mandar esse anúncio, falar, quer assistir essa aula? Entra nesse grupo aqui do WhatsApp, que eu vou te dar uns materiais legais lá, vou te dar uns presentinhos uhum. e vou te chamar para uma aula ao vivo gratuita. Nesse grupo do WhatsApp, você vai dar esse material, essas coisinhas e tal, e vai chamar para aula ao vivo. Nessa aula ao vivo, você vai fazer uma super aula seguindo o modelo da aula que vende, que eu falei né, na sexta-feira tal. Uhum. E no final vai fazer essa oferta. Sendo que essa aula que vem, você vai seguir o passo a passo ali, daquela estrutura e aí você vai começar a ter clareza dessa conversão. Ah, de tantas pessoas que assistem a aula, tantos compraram no final. E aí você vai fazer essa aula uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí quando você começar a sentir que a aula está bem maneira, está bem legal, você vai conseguir pegar a gravação dessa aula, colocar lá naquele, naquela ferramenta que eu mostrei também, e vai fazer o mesmo funil, mas só de uma maneira mais automatizada. Ou seja, você nem vai precisar fazer a aula ao vivo, porque você vai estar pegando essas pessoas que ouviram o seu anúncio, elas vão direto para a sua aula gravada, e no final vão poder comprar de você. Tá? Isso bem simplificado, dá para você né, melhorar várias etapas, mas é basicamente isso. Por quê? Porque isso vai te dar uma puta liberdade para você não ter que ficar criando conteúdo o dia inteiro, ficar o tempo todo falando, as pessoas vão fazer o quê? Te conhecer. Se elas não compraram naquela aula, perfeito, porque elas aprenderam um monte de coisa legal, você conseguiu impactar, gerar valor ali, e já plantou uma sementinha. Né? Talvez ali naquela hora ela não estava pronta, mas de repente lá na frente, ela vendo você numa live, né? já te conheceu tal... É, fez, você fez uma live convidada né, com seu, seu amigo e tal. Aí ela, opa, aqui ela falou algo que, ou oh, um o mês virou, agora eu estou com grana, eu vou para dentro. Então, e, quanto mais e... pessoas forem vendo essa sua aula, mesmo que você não venda para todo mundo, você vai vender alguns e você já vai gerar o que é o grande desafio do marketing digital: o um nível de confiança e, e aumento de consciência. O que, que isso quer dizer? Que a pessoa vai ficar muito consciente de que você tem a melhor solução para o problema dela. Por isso que a gente tem muita gente que fala para postar conteúdo, bastante conteúdo tal. Por quê? Porque é através do conteúdo que você vai provando para a pessoa que você domina aquele assunto, que você tem a melhor solução possível para o problema dela, porque você conhece, no, você conhece profundamente os problemas dela, você entende os sonhos dela, você entende as dores, você entende que está tirando o sono dela... E aí você consegue, né, numa aula que vem, de uma hora, uma hora e meia, ter uma narrativa muito forte para te ajudar né, com isso daí, em vez de ter que ficar seis meses postando conteúdo de 15 segundos, onde você não prova nada para ninguém né, em um minuto. Você, nossa, é o especialista né, do assunto em um minuto? É difícil né, você, você gerar essa confiança, mas em uma hora e meia... Né, com, com bastante prova, né, casos, explicação, você dando dicas. Por exemplo, eu tenho certeza agora que a sua visão em relação ao que eu estou falando funciona. Por quê? Porque nesse curso de espaço de tempo, com coisas que eu te falei, você foi lá, implementou e teve resultado. Então, imagina você causar a mesma coisa isso para outras pessoas. Aí né? vai ficar muito mais fácil...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 um negócio online minimalista. Então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Então isso em relação ao produto que você já tem validado, né? que você já fez as 13 vendas tal, isso vai te libertar desses mecanismos né, das redes sociais, de ter que ficar postando o tempo todo. E aí se você quiser postar, vai ser mais lenha na fogueira, aí é melhor ainda, mas você não depende disso. Agora, já em relação aos novos cursos que você quer vender e você está correndo né, com o tempo, porque vai ser em janeiro, não se preocupa, tá? O que você precisa, o que eu te sugiro, né? Você focar na boa descrição do que, que a pessoa vai conquistar com esse curso, né, numa narrativa ali que a pessoa entenda do problema que ela tem hoje, e com o curso que você vai oferecer, ou a mentoria em grupo, ou individual, o que for, né? o formato que você pensar, ela vai conquistar tal coisa. Né? Então, descrever bem essa solução. E aí, o que, que é legal você pensar? Não grava o curso, tá? Porque você falou que já tem o curso gravado hum. na Hotmart, o primeiro. O... Esse Sim. primeiro, é. por quê? Se você tiver que gravar, acabou Natal, acabou Ano Novo vai se estressar, já vai começar mesmo né, querendo bicar todo mundo, então não vai por aí. Se você escolher o formato de curso, entrega o curso ao vivo, tá? que é basicamente o que a gente está fazendo essa semana. Uhum. O que eu estou fazendo para vocês é a entrega de um curso. Né? Vocês estão participando de um curso uhum. gratuito aqui comigo. Né? A gente teve encontro semana passada, todos os dias, e hoje, domingo. Isso, se, só isso daqui, com as gravações e tal, eu cobrasse, e talvez eu cobre no futuro, né, para ter acesso a essas gravações aqui, já valeria, né? Facilmente. Imagina, você vendeu 13, 13 cursos, né? Vamos dizer que esse curso tem vendido por mil reais, 13 mil reais, só com o que eu te passei aqui, então você poderia investir facilmente 5 mil reais, 10 mil reais só nessa imersão, porque você já recuperou, e agora o conhecimento está com você e você pode levar isso para frente, né, repetindo. Então você vai fazer a mesma coisa, e aí você pode fazer quatro, quatro encontros ao vivo, você pode fazer dez encontros ao vivo, o que foi, você entrega o curso, você vende o curso sem ter o curso gravado, porque vai ser Entendi. muito melhor para você, porque uhum. você, como é um curso novo, você vai aprender com as perguntas ao longo da jornada, que a galera vai perguntando, você vai podendo, de repente, criar e adaptar a aula seguinte, porque você já vai ter um mapa na sua cabeça. Né? Aula 1 um a gente deve falar sobre isso, aula 2, 3, 4, a quantidade de aulas que forem. Talvez exercícios que você pensou, né? didáticas, ali para a pessoa levar para a prática. Mas se no início, aí você abre sempre para o final para perguntas. Começa a vir um monte de perguntas de coisas que você nem tinha imaginado. Você vai ignorar hum. ou você vai falar sobre isso na próxima aula? Você vai criar um conteúdo ali na próxima aula. Então, a entrega do curso ao vivo, ela é muito melhor no início do que um curso gravado. Por quê? Porque um curso gravado envolve mais energia para produção, produção, né? você gravar, editar, tal, botar na Hotmart, fazer tal coisa, né, né, né, aprovar, é, se não souber editar, contratar alguém para editar e assim por diante. Porque muitas pessoas no início estão começando sem assim, muita tem muito fôlego né, para investir, botar grana. Então, entregando ao vivo, tem menos custos, menos trabalho, mais aprendizado, é mais interativo, gera ainda mais valor para a galera, porque muitas vezes, né, cursos pagos, é, gravados, tem pouca interação, tem pouca resposta, tem, tem pouca, pouco acesso ao especialista. Então, assim, você gera valor pra caramba mais Nossa. e você não se preocupa tanto né, com a correria. Você vai entregando as you go, né? Que nem a história que eu falei lá do McDonald's tal, que a gente viu no Vale do Silício. não é Bom demais. Boa... Excelente ideia. Eu vou seguir por esse caminho. E outra coisa que eu tenho que agradecer é a coisa do propósito. Porque acho que eu ficava me sentindo meio culpada de ter uma renda em relação a uma coisa que eu sempre entreguei de graça também. Mas eu falei, gente... Não, na verdade, isso aí pode mudar a realidade de muita gente. Então, o propósito foi muito importante. Obrigada por isso também. Nada, e parabéns, porque é um projeto com muito propósito e esse é um ponto fundamental que trava muita gente que já serve. Né? Então, é entender que todos nós somos servidores e que fazer esses atos de serviço, muitos deles não precisam ser remunerados e alguns podem ser remunerados. Né? E isso vai permitir o quê? Que a gente continue fazendo ainda mais altos de serviço. Porque se a gente só doa é, e não cuida da nossa casinha, chega uma hora que a casa pode cair. E aí acabou né? doação e está tudo que é lado. Então, é... eu acho que a grande palavra que a gente deve buscar na internet, mas na vida, como toda sustentabilidade, né? para que a gente possa continuar a gente não possa parar no meio. Né? Que é a mesma coisa quando a gente tenta é, seguir uma dieta. Se é uma dieta muito radical, eu vou parar de comer tudo, o ah, que acontece? Você para a dieta logo nas primeiras semanas e volta com o efeito sanfona, comendo triplo. Né? Então, é melhor a gente ir reduzindo aos pouquinhos e tal. Então, é a mesma lógica. Então, parabéns aí pelo projeto. tem dúvida nenhuma que vai ajudar muitas pessoas e... Vai atualizando a gente aí, ao longo do caminho. Tá Obrigada. Obrigadinha, <risos> valeu mesmo. Valeu, Laida. Beijo.